desbravadores estou voltando para casa e eu decidi ir com a mesma camisa que eu vim como simbolismo porque isso aqui simboliza as âncoras simbolizam um marinheiro. o marinheiro marinheiro é o cara que está sempre desbravando o mundo e esse sou eu o desbravador aqui em santos em vancouver sempre o desbravador caissara vem comigo Acabei de passar pela segurança e pelo autocontrole migratório, hoje em dia é tão fácil com esses passaportes com chip, você próprio escaneia seu passaporte e se apresenta lá para a Polícia Federal, agora é só pegar o primeiro voo direção a Toronto, longuinho, mas vamos lá, vamos lá que logo logo tô em casa. Estou vindo aqui pegar as malas, já passei pela imigração, foi bem de boa, acho que é porque eu já tenho o study permit, como eu estou voltando ela já viu que eu já entrei no Canadá, já passei por toda aquela entrevista, então ela me fez poucas perguntas, ela só perguntou se tipo, eu estava passando do, do limite, eu falei que não, e ela perguntou mais ou menos o total de coisas que eu estava trazendo em dólares canadenses, aí eu falei pra ela, ela disse ok e me passou, bem tranquilo. Finalmente cheguei em Vancouver, aqui tá mais frio que em Toronto, surpreendentemente, aqui tá 13 graus, em Toronto tava 20, achei que eu nunca ia chegar em casa, mas finalmente tô aqui, novamente, e é isso aí. Cheguei agora em Vancouver, segundo dia de outono, e olha essas árvores com essas folhas já vermelhas. alta ali meio sem cor. Mas quando os youtubers falam, ah, as estações em Vancouver são bem marcadas, a gente pensa, ah, papo de youtuber, né, querendo trazer a gente pra cidade. Mas não, olha isso. Segundo dia de outono já tá assim. Uau. Para fechar esse vídeo, tô chegando em casa e eu queria dizer pra vocês que... Foi um prazer imenso ter compartilhado todas essas emoções com vocês e todos esses sentimentos por meio desses vídeos que eu postei pra vocês. Espero que vocês tenham curtido essa viagem. Foi uma viagem de surpresa, foi uma viagem maravilhosa. Curta, mas que valeu muito a pena. Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam e estejam sempre desbravando esse mundo junto comigo. Obrigado.